Chego na nossa casa Chico Xavier pela primeira vez. Boa noite, meus queridos amigos que nos assistem pela, pelos meios de comunicação, né? Pela, pelo YouTube, pelo Face, sejam todos muito bem-vindos. Bem, é uma alegria, né? Eu já estou acostumando, viu, gente, de... Estar aqui com vocês com muito amor e com muito carinho. Eu vou dar alguns recadinhos e aí depois nós vamos fazer a nossa prece, tá ok? Bom, nós precisamos fazer a nossa parte. Tomar vacina, manter a higienização das mãos, usar máscara e manter a distância social. O nosso centro... Faz questão de cumprir todas as normas. Eu estou sem máscara para conversar melhor com vocês e estou distante de vocês, tá ok? Vamos nos cuidar. Bom, a nossa casa também retornou com todas as atividades. Nós temos as palestras, o atendimento fraterno, os cursos, a fluidoterapia, os passes, a biblioteca... Os grupos mediúnicos e a evangelização infantil. E todas né, as palestras são transmitidas online. Tá ok? Bom, as nossas palestras são às quartas e às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, 10 horas da manhã. Também transmitida online. Bom... Essa campanha. Essa campanha é permanente. Blanquita, o que é uma campanha permanente? Toda vez que você vier no centro, você pode trazer a sua doação, porque essa campanha ela é permanente aqui na nossa casa. Né? Então você pode fazer a sua doação, seja com as cestas básicas, o item individual. Ai, Blanca, só posso levar, hoje eu tenho macarrão e molho. traz então, é uma colaboração individual. Ai, ah, tenho só leite. Traz o leite. É uma campanha permanente. E toda vez que você vir, você pode trazer. Contribui também com os itens de higiene. E qualquer dúvida, a Marcinha está à disposição. tá ok? Bom, nós temos o atendimento fraterno. Gostaria de dizer para todos vocês que vão passar pelo atendimento fraterno presencial, chegar um pouquinho antes, pessoal né, da equipe do atendimento fraterno, para atender vocês com bastante carinho. E online, vocês podem deixar um zap né, para esse telefone, ou podem ligar também, às vezes a pessoa não pode atender, deixar o seu pedido, a sua mensagem, tá Ok. Ah, essa também é uma outra campanha. Eu preciso ver com quem que eu vou mexer hoje. Ah, vou mexer com a Sibele. Tá bom, Sibele. Bom, a nossa campanha do Bazar também é uma campanha permanente. Então, o que, que eu quero falar para a Sibele? Sibeli, aquilo que não tiver servindo mais no seu guarda-roupa, pode servir para você. É para você mesmo. Desde que esteja em perfeitas condições higienizada, né? Olhe a, a peça que você doar assim para a pessoa que vai vestir, a satisfação dela receber aquela roupa limpa, né, cheirosa. Às vezes pode estar um pouco amassada por causa de ser guarda, né, dobra, mas o nosso bazar também é uma campanha permanente, então nós aceitamos roupa masculina, feminina, Uh, infantil, nós estamos na campanha da, da mochila, né? então tudo aquilo que... Ô se... oh, Tato, se você tiver tênis, alguma coisa, sabe que é mais difícil homem, é mais difícil desapegar, já falei isso viu? mas bem que tem as esposas, as mães sabe, que faz aquela catança no guarda-roupa e traz para o bazar, tá ok? Pode servir para o senhor também, tá? Então eu convido todos, todos a passarem lá no nosso bazar. Eu tenho certeza que nós vamos atender com bastante carinho. Tá ok? Ah, sim. E nós temos esse curso que vai ser... Vai iniciar a nova turma dia 10 de março. Né? Pode fazer a inscrição lá com a Andrea, com o telefone da Andrea. E é o estudo da doutrina espírita. Para quem é iniciante e quiser realmente estudar a doutrina espírita, venha, faça a sua inscrição, que a Andréia, dia 10, começa o curso. tá ok? Bom, acabou os recadinhos. Eu gosto de falar, né? <risos> Espanhola que não fala é brincadeira. Mas vou falar mais uma coisinha para vocês, e agora é com muito carinho. Chegou a hora da nossa prece. E seu João, a hora que eu estava vindo, fez um pedido. Mas o pedido veio através dele, mas em primeiro lugar veio da espiritualidade. Né? Hoje vocês sabem que é o dia internacional da oração. Eu costumo dizer que todos os dias que nós oramos nós abrimos a nossa conexão com o nosso pai, com o nosso pai, que ouve a nossa prece e que ouve as nossas necessidades. Se aqui estamos hoje, em busca de alguma coisa, nós viemos, não é verdade? Né? Então, eu gostaria de convidar a cada um de vocês hoje né, me acompanharem, mas só que eu vou fazer um pedido especial em respeito à espiritualidade, que todos possam se levantar. E como o nosso Mestre Jesus nos ensinou a chamá-lo carinhosamente de pai, hoje nós vamos elevar as nossas preces, as nossas orações a todos os nossos irmãos que estão atravessando por momento da guerra. Que haja paz, haja paz, nos países que estão atravessando a guerra haja paz nos nossos corações, haja paz nos nossos lares e que a espiritualidade maior abençoe a cada um de nós vamos lá? vamos fazer a nossa prece eu gosto de iniciar dessa maneira a maneira carinhosa que o nosso mestre Jesus nos me ensinou de chamá-lo de pai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 Não nos deixeis cairmos ou estarmos em tentação. Livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder, é a glória por todos os séculos. Que assim seja, assim é e assim será. Gratidão, meus queridos irmãos, e que haja realmente paz. E para que essa paz seja completada, hoje a nossa palestra com o nosso querido é, Tato, nosso querido trabalhador da, da casa, tá ok? Gratidão a todos. Obrigado, meu anjo. Olá, boa noite a todos que bom vocês vieram pessoal, que bom a casa está ficando mais cheia outra vez que bacana, eu acho que do, do, quando teve o nosso retorno, essa casa ainda não tinha visto ela assim tão cheia, com tantos carros ali parado. isso é muito gostoso porque a vida tem que voltar ao normal e presencialmente é muito melhor e claro, com todos os cuidados possíveis para que a gente não tenha recaída para que ninguém se adoeça muito bom ver aqui alguns amigos especiais que vieram é, ouvir a palavra de Jesus ver uma palestra Trazem os filhos, as meninas estão aí. Que legal. Fico muito feliz mesmo. Pablo, a tua turma. E é muito, muito bom estar perto de vocês. A gente que faz palestra sempre, agora muito online, é frio, pessoal. É é tão diferente. Não tem essa preparação do início. Você só dá ali o recado. É como se você só comesse a parte do recheio. Que é gostosa, é claro, né? Puta, esse exemplo não foi bom, né, meu? Comer o recheio é o que a gente quer. Mas falta o carinho essa amizade, tá bom? Mas pessoal, como vocês estão sabendo, hoje é o dia, então, internacional da prece, da oração, do rezar, que coisa boa, e eu fiquei sabendo disso alguns dias até antes, preparei uma palestra, então, para falarmos sobre isso, como a doutrina espírita vê a prece... Todos nós deveríamos usar esse recurso, pessoal, porque é uma alternativa muito boa. E usá-lo de uma maneira correta, de uma maneira bem aplicada em nossas vidas. Foi feito algo muito interessante aqui hoje. Nós fizemos uma prece para algo que está acontecendo no planeta, que a gente está triste, preocupado com isso. Mas a prece, ela não deve ter, ser vista só com essa função de assim, ó, fiz a minha prece e minha obrigação acabou não, o que, que eu poderia fazer no caso ali de uma guerra eu não posso fazer nada a não ser uma prece agora se o meu filho está brigando com o meu sobrinho ali na sala eu não vou fazer uma prece para eles pararem de brigar então a prece tem que ter esse caráter esse sentido de não acomodados e sim de pessoas que espiritualmente vibracionalmente querem colaborar também e já fizeram de tudo para colaborar de outro modo para contribuir Allan Kardec, pessoal, no Evangelho segundo o Espiritismo, falou assim sobre a prece. ó, O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deveria assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. É um dever, ele coloca. Como assim essa volta à vida ativa? Ele quer dizer que quando dormimos... Vamos em emancipação da alma ao mundo espiritual, nos relacionamos lá com o mundo espiritual e quando voltamos então e não lembramos daquilo, e é bom não lembrar porque senão você fica vivendo duas vidas e quase sempre a de lá é muito mais interessante, mas quando então voltamos e voltamos a essa vida ativa na terra, no corpo físico, o primeiro dever, a nossa obrigação primeira é fazer uma prece, diz Allan Kardec, e essa prece tem que ter um sentido, um objetivo, uma missão E todos podemos fazer Adultos, crianças, pessoas que têm mais instrução, menos instrução Todo mundo precisa desse abastecimento, desse carinho E ele continua Quase todos vós orais Mas quão poucos são dentre vós os que sabem orar? Deixa eu perguntar uma coisa e vale a sinceridade O anjo da guarda que vai analisar quem fez uma prece hoje de manhã ou pensou em Deus? Levanta a mão. Quem não fez, não levanta. Quem fez, levanta. Cara, acho que é Agora abaixa os que fizeram. Levanta os que não fizeram, sem medo. Que legal, pessoal. Olha isso. Olha como a gente realmente, às vezes, não está habituado a fazer aquilo. Era para ser quase que unânime, nós aqui, num ambiente religioso. Porém, não tem problema, pessoal. Nós estamos aqui para isso... E vamos aprender juntos, tá bom? Então, pessoal, falando de prece, falando de oração, falando de rezar, não importa a palavra que se use, e sim o ato, como Kardec fala, poucos sabem orar. Vamos ver se a gente consegue entender e aprender de algum modo. Essa história eu já contei em outros temas, ela é profunda e dá certo para a prece também. Uma vez, o Chico Xavier estava trabalhando ali com o Emmanuel, na psicografia, não se sabe qual obra, mas o Richard também contou essa história, aliás, foi dele que eu ouvi e aprendi, Richard Simonet, depois fui atrás e confirmei. O Chico estava triste, ou estava trabalhando, estava bem, e começou a ficar triste, começou a se abater emocionalmente. Isso acontece muito conosco, nós estamos... Bem, ou aparentemente bem, dentro da possibilidade de ficar bem E de repente alguma coisa começa a ficar magoada dentro de nós Como uma coisa que eu não lembro, não sei o que, que é, mas está vindo ali incomodar O Emmanuel deu um conselho ao Chico para uma atitude E olha que interessante como se aplica a nós E mesmo que você não esteja triste, não é só pela tristeza que se faz a prece A prece se faz também com alegria ou todos os dias, e nós não estamos todos os dias tristes, a grande maioria eu acho que estamos mais felizes né então, o Chico estava ali se entristecendo, e o Emmanuel percebe essa sensação o, o médium e o o espírito, eles trocam de sensações muitas vezes. Não é assim, só, fica com a minha que eu fico com a sua. Não, um percebe a do outro. É como se uma pessoa molhada dá abraço num que está de roupa seca e um passa um pouco do molhado para o outro e um passa um pouco da secura para o outro. Imagina então que o Emmanuel começa a perceber que o Chico fica meio abatido, meio chateado e ele pergunta, o que, é que foi Chico? O que está acontecendo? Por que, é que você está assim abatido? Ele fala, é, é verdade, mano, não sei por que acontece isso comigo, às vezes eu estou numa boa, não estou pensando em nada errado, não recebi um telefonema, não tive uma decepção com nada e a minha felicidade começa a cair, eu não tenho uma sustentação. E ele diz, é certo amigo, é natural que aconteça isso num planeta de provas e expiações. É comum então, se vocês sentem isso, sentirem isso de vez em quando Não é bom permanecer muito tempo nesse padrão de tristeza, de desânimo Porque você atrai pessoas que convivem com isso Eu não lembro desse personagem, lembrei agora eu não tinha um personagem que era assim, ó oh, vida, ó... Oh, Como é, que é o nome desse, desse carinha mesmo? Ele ficava reclamando de tudo assim Essas pessoas tendem a nos levar para o mesmo caminho o que, que eu faço então? Eu não me relaciono mais com elas? Não, tenta trazê-la para uma situação mais elevada. Olha só que interessante, se um espírito bom, não da escala espéu, se um espírito animado, ele está feliz, se aproximar de um espírito triste, desanimado, quem que vence a batalha? O mais persistente. Não é o bom que vence, o bom pode ser bom, então ele tem mais determinação, ele tem mais fé, ele eleva do outro. Mas o outro pode não ceder, então se ninguém cede, fica cada um com a sua energia, com a sua vibração. Mas aquele que for mais persistente e convencer o outro, faz com que o outro vá para aquela vibração. Então muito cuidado realmente quando você encontra ou conhece pessoas muito pessimistas, por exemplo, uma característica. Porque normalmente ela vai trazer visões do planeta, visões da vida, que você talvez não estava pensando por não ser pessimista e pode entrar nessa onda. E é ruim, não seria legal, seria uma bobagem. Mas voltando então à história, o Emano comenta que estava percebendo que o Chico estava assim, e ele fala, Chico, então faz o seguinte, fecha o caderno agora, não vamos mais escrever nada, não dá para fazer trabalho assim, fecha... O caderno vai para o seu quarto, Chico, feche a porta e converse com Deus. Ele orienta o Chico a fazer uma prece, mas olha que interessante. Lá, Chico, seja sincero a Deus, honesto com o nosso pai. Ele sabe se você está sendo sincero ou não. Eu perguntei aqui se alguém tinha feito prece, alguns levantaram a mão. Eu confio que quem levantou a mão... E quem não levantou está falando a verdade, mas se não tiver, não tem como saber. Mas Deus sabe. Então ele fala, faça sinceridade a Deus, Chico, e depois, velho amigo, lave o rosto. Aí ele orienta o Chico ainda, pode chorar, Chico, quanto você quiser. Abre a comporta de lágrimas do seu coração, desabafa mesmo. Mas depois, Chico, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão. Porque o coração é seu, Chico mas o rosto é dos outros. Veja como tem muito sentido nisso. Está abatido, uma das maneiras de melhorar é conversando com Deus, com o teu anjo da guarda, com Jesus. Aí você vai lá e faz a prece, você chora, você se emociona, como se estivesse falando num psicólogo. E pode perceber, pessoal, que muitas vezes nós estamos bem, temos ali um trauma, um machucado de infância, um ferimento por alguma pessoa. E você vai, então, e está vivendo bem, mas quando você vai num psiquiatra, num psicólogo e ele começa a remexer nisso E você começa a falar desse assunto, você se emociona, você chora, você tem aquela catarse Você volta a viver, ou seja, aquele ponto em você, ele é sensível Então chorar para Deus, chorar numa prece, não tem nenhum problema Você pode chorar, você pode se emocionar, mas sendo sincero Depois disso ele fala, durou lá o tempo da prece Lava o rosto, quer dizer, tira essa lágrima do olho, seca o rosto e vai sorrindo atender a multidão, mesmo que você ainda esteja um pouco com tristeza. E ele diz então que o coração é seu, ou seja, as emoções são nossas, nós podemos tê-las, mas eu não devo manifestar a emoção negativa, a emoção ruim para o mundo. Eu devo sempre tentar fazer com que aquela pessoa se sinta melhor na minha presença. Madre Teresa de Calcutá, uma católica maravilhosa Ela tem um, uma frase muito forte Ela fala, não permita que alguém saia da sua presença Sem se sentir melhor ou mais feliz Então é importante que você consiga elevar um pouquinho A moral, o entusiasmo, a fé, a confiança daquela pessoa que está tudo bem Beleza? Então isso é um detalhe muito interessante. E eu tenho seguido isso, pessoal. Graças a Deus não tenho ficado dias assim muito triste, não. Graças a Deus sou uma pessoa que não fica forçando muito o rosto para disfarçar o coração. Mas a prece eu percebo que tem uma função muito importante na minha vida. E é interessante, pessoal, porque as pessoas confiam que a gente tem algum poder a mais. Eu fico até lisonjeado. Mas eu vou dizer para vocês, uma vez eu estava no túmulo de Allan Kardec, lá em, em Paris, e muitas pessoas chegavam ali e colocavam papeizinhos assim no túmulo. Eu fui lá, ali, mas estava em francês, não entendia nada. Você acha que eu abri o papel do cara? Não, não mexia, não. Mas a pessoa chegava e colocava um papel. Eu falei, o que será que é isso aí? O né? que será que são esses papéis? Eu fiquei pensando, fiquei curioso. E depois eu fiquei sabendo, não ali por causa do, do Allan Kardec, mas que as pessoas chegavam ao encontrar o Chico e colocavam papeizinhos no bolso dele. E era um nome de pessoas para prece, ou pedidos de prece. Por que que fala para o Chico falar? A gente não faz assim quando você tem um amigo, que é muito amigo de um cara que você quer uma coisa, que está precisando. Aí você falou, ó, você não é amigo de fulano de tal? Fala lá com ele. Pede para ele se não dá para fazer tal coisa. Então a pessoa pedia para o Kardec, já em espírito, pedia para o Chico, para que eles nas preces deles, pedissem. Ó, oh, meu amigo lá está querendo comprar um carro, cara, está querendo trocar a casa aí da casa do aluguel. Não dá para o senhor fazer isso para ele? Ah, Chico, já que você está me pedindo. Pessoal, olha quantas andas, às vezes, nossa intenção. Não tem nenhum problema pedir para alguém orar, pedir para fazer a prece, mas não considerar que ele tem mais poder do que nós. Porque mesmo que Jesus tenha mais poder com Deus Ele já sabe o que E, e não sabe o que não pode te pedir Ou Melhor, Ele sabe o que pode e não pode te pedir Ele tem a confiança plena E você também é filho de Deus Você tem todo o direito E a sua prece é muito mais sincera Quando você está sentindo Aquela vontade Aquela necessidade E falar em prece sincera pessoal Deixa eu fazer um pedido para as mamães aqui Aqui eu sei que tem a Paloma que é mãe eu sei que tem algumas mamães por aqui Mulheres Vós também vale Vocês precisam ser as últimas a dormirem na casa de vocês Você não pode dormir antes de ninguém Por quê? Porque você tem que passar de quarto em quarto No quarto dos filhos, no quarto do sobrinho Se mora com você E colocar a mão em cima assim da cabeça deles E fazer uma prece de mãe Para esse ser Ou uma prece de vó porque eu já falei que mãe e vó são... Ai, eu desculpa que eu desliguei aqui. Só para abrir um house aqui com a mão, só é duro, cara. Nossa senhora. Aí, pessoal. guarda vai bala porque vocês... Oh, ver aqui porque vocês estão olhando, porque vocês não jogava no chão. Não, mentira, você não falei isso, Aí, a mamãe, ao fazer aquela prece, o pedido dela tem mais poder, porque Porque o sentimento dela tem mais poder do que o do pai. Mas o pai não pode fazer... Claro que pode, sem nenhum problema. Eu sou o pai e faço para Henrique. Mas quando você tem um amor, uma sinceridade, um desejo mais profundo, a sua prece é mais valiosa, é mais forte. Notem então que a prece ela já, tem, ela já vem dando um caráter, um fator de sentimento envolvido. É um ato de bem querer alguém. É um ato de adorar a uma situação. Então mamães e vovós façam isso. Vai no quarto dos filhos, faz no no quarto do marido, ou ao lado do marido, do esposo, faça isso. Pode fazer isso para um cachorrinho, para um animalzinho? Pode, é claro. É claro que você pode, você está enviando fluido bom. E a prece não é para fazer só o que você quer, a prece é para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Uma pessoa que está, por exemplo, para desencarnar, ou muito difícil, aquela situação, não fica pedindo para ele ficar vivo ou encarnado, vivo ele vai ficar, fica tranquilo mas não fica pedindo para ele ficar encarnado porque você atrapalha o fluxo das coisas então eu vou pedir para ele morrer? não pede que Jesus lhe dê toda a confiança o preparo você está ali para ajudar, o que você pode fazer e que encaminhe aquela pessoa se for para voltar você vai cuidar dela na sua casa, nos cuidados pós-operatórios do hospital, mas se não for para viver mais na terra, que assim seja então é difícil quando amamos muito, mas precisamos nos posicionar assim. E aqui, então, eles vão nos ensinando. Allan Kardec perguntou: o que é a prece? Olha que resposta bacana. A prece é um ato de adoração. Um ato de adoração começa de estranho já. Adorar é, é, é um ato de adoração, está explicado na lei de adoração, na terceira parte do livro dos espíritos. É aqui que está retiradas essas informações. Então quando você vai fazer uma prece, é porque você gosta de alguém, é porque você gosta ou está preocupada ou tocada por aquele motivo. Mas ele continua, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em comunicação com Deus. Três coisas podemos fazer por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer Então quando você vai fazer uma prece e é um ato de adoração Entendendo direito essa história Pensa pessoal, por favor, as mamães são mais fáceis do que pensa no filho Mas pensa em alguém que você ama muito Pensa de coração Pode ser filho, pode ser neto, pode ser sobrinho, pode ser o esposo, pode ser um irmão, amigo Mas tem que ser aquele amor sincero que você dá parte do seu corpo como um rim, assim sem nem pestanejar para aquela pessoa viver melhor. Agora pensa que essa pessoa se adoeceu gravemente. Hoje está fácil imaginar. Pensa que ela contraiu o Covid e que a coisa não está indo bem. Está degringolando, está degringolando e teve que internar e não querendo internar e estão querendo entubar. Eu percebi pelas vítimas, assim, pelas situações, que entubar não é uma coisa muito boa. Não é que não é bom, mas nessa hora parece que está dando... Muita complicação pelo nível que está chegando a gravidade. E pensa que essa pessoa está nessa situação e que o médico então fala, olha, não sei o que vai dar. A notícia não é muito boa, vamos estar preparados para o pior, aquele negócio que fala, ixi. Pensa que essa pessoa que você ama muito está nessa situação. Mas os médicos são humanos também e falam, olha, do quinta-feira, das seis da manhã, seis e meia da manhã, você pode visitar na UTI, você entra lá, fica lá um pouquinho. Meu, quando uma pessoa que você ama muito está nessa situação e tal horário você pode vê-la, a gente não se prepara com todo cuidado, planeja o que vai fazer, o que vai levar para ela, como vai se comportar lá dentro, justamente porque, porque você adora aquela pessoa. E pode falar adorar, pode falar amar, pode falar gostar muito, do que vocês quiserem, porque isso é só palavra. Porque o verbo mesmo está representado pelo nosso sentimento. Muitas vezes, agora nem tanto mais, o Henrique está crescendo, já está com 11 anos, cara. mas quando ele era pequenininho, a gente ia muito em festa de criança, porque ele tinha muito amiguinho e fazia festa e a gente ia. E lá eu estava comendo alguma coisa. E lá se você está comendo uma empada de palmito, por exemplo, ou um cachorro quente, vale a mesma coisa. Você está comendo, a pessoa chega e fala assim para você, nossa, gostoso, salgadinho, né? A festa de criança é uma delícia, né? Meu? Essas coisas muito boas. Eu adoro empada de palmito. E você, você gosta de cachorro quente? A pessoa fala assim, não, não gosto não. estou vendo, você adora cachorro quente. Não, não, eu só adoro a Deus. Ah, Só adoro a Deus, é. O que é que o cachorro quente se você gosta pouco? O americano tem que falar o quê? I like... God? I like hot dogs? Não, o like é postado para qual departamento? Isso é bobagem, pessoal. Várias vezes no livro dos Espíritos eles falam: Ah, não importa a palavra, se você está entendendo, é o que a gente quer que você faça. Então, é uma adoração aqui ao filho, é um amor muito incondicional e você quer estar lá. E quando você fica perto dessa criatura, quando você conseguiu fazer algo bom para ela, a gente não se sente bem não é bom, é forte para nós, a gente ganha otimismo, ganha esperança mesmo que essa pessoa esteja numa situação difícil mas se você se aproxima dela, você fala com ela, você pensa nela não traz coisas gostosas no nosso coração, pelo menos é assim com meu filho e isso é um ato de adoração pessoal Ato de adorar é eu às vezes abrir mão de outras coisas para estar perto de alguém, para me aproximar de alguém, para fazer bem para alguém. E esse bem pessoal que você faz, que você precisa, vem de Deus, vem de Jesus, vem dos bons espíritos. Então o ato de adoração marcado na prece é quando você chega em casa e por isso que eu falo, podem falar o que vocês quiserem para Deus, porque vocês podem falar que amam Deus, que vocês adoram a Deus, que vocês gostam muito de Deus, porque eu acho assim, não muda nada mesmo, porque o sentimento nosso para Deus é fraco, porque eu acho que ninguém está tão preocupado assim em falar com Deus, em aproximar-se de Deus, em pôr-se em comunicação com Deus, a menos que a corda esteja no pescoço, a gente fica muito mais pianinho, muito mais bonzinho, quando sai uma afta na língua, porque enquanto você está pleno, você não quer conversa. As preces que eu faço quando eu estou adoentado são muito mais sinceras. Não é à toa que o Dr. Bezerra de Menezes falou. Eu já presenciei, ou melhor, eu não. As paredes de um hospital já presenciaram preces muito mais sinceras do que as paredes de qualquer igreja. Por quê? Porque na prece ali das, do hospital, você faz com todo o amor, com todo pedido sincero de que ela passe para si mesmo, para o filho, para quem quer que seja, para alguém que você adora, ama ou goste muito. Mas quando você está ali num, num centro social, como nós, ah, nem fiz prece hoje, nem vou gastar meu tempo. Então, adorar a Deus seria realmente chegar em casa e ir para o quarto, ficar quietinho lá um pouco e conversar com Deus, aproximar-se de Deus por se em comunicação com Deus, pensar em Deus. E prece é a palavra usada, mas pode ser oração, pode ser rezar. Ah, mas tem aquela definição, rezar é quando é meio decorado, prece, ah, tá bom, tá bom, o jeito que você quiser, mas façam isso, busquem realmente essa condição que ela é muito boa. E olha que interessante, então, três coisas nós podemos pedir por meio da prece, né? ou nos manifestar, pedindo, agradecendo ou louvando. Louvar a Deus é próximo a elogiar, mas não é elogiar como uma barganha, não é elogiar como minha mãe fazia, não é bem o um elogio, mas uma barganha com São Longuinho. Vocês conhecem o São Longuinho ou não? <risos> ele é casamenteiro? Não, não é. O São Longuinho é um santo que dá dinheiro? Não, ele faz o quê? Ele acha as coisas, cara. O alguém encontra. Eu acho que se tivesse inferno e eu fosse pro inferno, o diabo não ia ficar me queimando. Isso é bobo pro diabo. Acho que ele tá lá, tu vai lá procurar naquele galpão lá um parafuso tanto por tanto. Fala, nossa, diabo, não acredito, meu. Onde tá isso aqui, hein? Nossa, olha isso aqui, tá cheio de parafuso, cara. Aí achei, depois de 30 horas procurando. Agora você vai naquele cara, o cara ficar me mandando procurar as coisas porque é chato procurar as coisas, hein, meu? Nossa Senhora, como é desagradável! Mas é melhor ser organizado então. Porém, então o São Longuinho é esse santo que gosta de ajudar a gente a encontrar as coisas. Mas a minha mãe, que é devota de São Longuinho, eu nunca vi uma mulher amar tanto um santo. Ela fazia umas coisas muito legais. Ela perdia uns documentos importantes, ou ela não encontrava tal coisa, ficava desesperada. Aí, ela pedia que o São Longuinho ajudasse a achar. E caso ela achasse, o meu irmão daria 100 pulinhos, eu daria outros 100, meu pai mais uns 100 e ela que não podia pular muito, ela falava uns 50. Muitas vezes chegava em casa devendo para o São Longuinho, não sabia. Nossa, oh, tem que pular, dar 100 pulinhos para o São Longuinho. Mas 100, o que, que foi dessa vez? Ah, tem que dar, tá bom, mãe nunca deixei o Solonguinho sem pagar, pagar conta com ele. Se eu desencarnar e encontrar o Solonguinho, eu tô confiante que ele fala, tá me devendo do 300 pulinho, cara, que a sua mãe prometeu e não me deu. Eu acho que isso deve ter um sentido, porque a hora que a gente pulava era uma festa, era uma alegria, então ele gostava disso, talvez por ser uma, um bom espírito, nos ajudava. Mas, pessoal... Se você pede com sinceridade, a intuição vem, procura naquela gaveta, procura sim, tenta localizar isso, fala com o fulano de tal, essa intuição virá. Com pulinho ou sem pulinho não tem muito sentido, mas pula porque a mãe prometeu, mas ela prometia de bastante. Agora, não tem sentido a ideia do louvar com Deus como uma barganha. Por exemplo, que eu fale, pai eu estou precisando de tal coisa, e eu vou então numa estratégia louvá-lo, elogiar, ó oh, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pai amado que não faz diferença com seus filhos, que gosta tanto de um quanto do outro, ah, lá, lá, e faço o meu pedido. Isso funciona talvez para um pai amoroso, como o Luis Carlos, que você fala, faz, as meninas pedem, faz com carinho, ele vai lá, me convenceu. Para nós funciona, mas aqui que é a diferença. Para Deus não é igual para o humano para Jesus, não é igual, e não é que ele não ache interessante, eu não gosto de você falando que o ama, é que não funciona, ele sabe que não pode te dar, o meu filho uma vez, Henrique, quando era bem pequeno, falou, papai, deixa eu dirigir o carro até a casa da vovó, não podia, não podia, era pequeno demais, por mais que ele me elogiasse, por mais que ele fosse bonzinho, não tem relação uma coisa com outra. Aliás, por mais que ele me elogiasse, por mais que ele fosse bonzinho, então se eu quero fazê-lo bem para ele, eu não deixo ele dirigir o carro antes da hora. Mesmo que não tivesse polícia, não é por isso, é pelo perigo, pelo risco. Vocês viram o filme do Indiana Jones, aquele japonesinho, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele tinha uma sola de madeira que alcançava o, o, o acelerador do carro. Ainda bem que o Rick não viu esse filme. Porque você podia pedir, papai, mas eu, se colocar uma sola eu alcanço lá o pedal. Não depende disso, depende de outros fatores, então não pode ser atendido. Portanto, eu às vezes brincava, papai, meu pai físico, encarnado, ah, o senhor é tão gente fina, o senhor é tão difícil, dá uma biscata para mim, compra tal coisa para mim, querendo barganhar, não funciona. O louvar, então, é reconhecer a grandeza, participar de puxa vida, Deus é perfeito, olha, olha a criação que ele fez. E eu sou filho dele. Eu estou bem na história, por quê? Porque eu sou uma pessoa que não foi um engano em ser criado. Eu fui criado porque Deus achou por bem me criar. Então, uma parte que me deixa emocionado e grandioso é imaginar que, sei lá, quanto tempo na fração de segundo ele demorou para me gastar, gastou para me fazer, ou em que circunstância que Deus faz um, um espírito, mas num determinado momento da, da criação dele, ele me criou. Ah, saiu eu lá no meio da turma, pronto. Mas isso então mostra, puxa que legal, vou louvar a Deus porque vou me reconhecer como um filho grandioso que tem tudo para ser feliz, esse é o louvar. Pedir pessoal, é com bom senso, pedir o que você quer, mas sempre aquela ideia, eu trabalhei tudo o que fiz para que acontecesse, eu estou fazendo a minha parte fisicamente, dando o que eu posso para conseguir o que quero, senão não adianta pedir. Por exemplo, é errado um menino pedir para passar no vestibular? Depende do pedido, sim, depende do pedido, não. Se ele se preparou, ele estudou, ele, ele abriu mão de festa, ele abriu mão de noites mal dormidas para estar com a disposição máxima. E na véspera do vestibular, ele pede para acordar sem dor de cabeça, ele pede para que os bons espíritos o intuam, ele pede para que oriente ele a estudar a matéria certa, maravilha, vai dar certo. Agora, ele pedir para passar... Seria como se eu pedisse assim Pai, me põe no lugar de alguém Não, não, não vai com aquela pessoa Se precisar tirar alguém, eu tirar alguém, mas me põe Não tem sentido Não se preparou E até acho que quem se prepara bastante Acho que nem se preocupa muito em fazer a prece O que talvez está errado, mas ele já percebe que Que não tem muito sentido ali E era muito interessante Eu brincava, não é verdade, mas eu brincava É um pouco verdade, mas é um pouco brincadeira Entrava no, no avião para soltar de paraquedas E cara, alguém já soltou de paraquedas aqui ou não? Ai, levanta a mão aqui, estou de paraquedas já. Olha, um, um cara ali no fundo, e outro aqui, só dois. Pode falar, não vou chamar aqui na frente, não. Mas vem cá, você, não estou brincando. Imagina, então, que você está assim, eu tava lá, cara, e aquela alegria para sair, olha que começou a sair, eu falei, nossa, que bobagem que eu fui fazer, cara. Putz, e agora, cara? E aí, começa a ficar alto... Aí você tem um altímetro na tua mão, tava lá com 6 mil pés, o Paulo Assis que saltou comigo, falou, tá, olha lá para baixo, Falei, não posso falar que eu não vou olhar, né, Que eu vou ter que olhar, vou cair de barriga daqui a um pouco. Nossa, cara, parece que tá parado o avião, parece que tá com uma âncora, pode ver, quando você está viajando na estrada, a árvore que tá muito longe, ela, ela viaja junto com o carro, a árvore aqui do lado passa perto, como você está muito alto, o chão tá parado, quando você viaja, a lua viaja com você, você pode saber. Aí você fala... Putira". Você falou que tá alto, hein, Paulo? Ele é, nós estamos a seis mil pés. Isso é metade do caminho. Nós vamos sair com 12. Eu falei, que, que informação maravilhosa, Paulo. Que oportuna. Que hora certinha para você me falar isso. Tudo bem, vamos embora. Cara, nessa hora, a hora que abre a porta do avião, o reza, cara. Porque você fica <risos> <tossos> tá com medo de, de cair lá, chegar lá embaixo e virar um omelete, meu. Que não abriu o teu paraquedas. Aí você fala nossa cara, que alto, vamos, vamos embora Quando então você vai saindo Você fica grudado com ele O primeiro salto que eu fiz foi Junto com o cara, né? Aliás, você não tem paraquedas, você tá preso no dele Olha que delícia E aí quando você vai saltar sozinho, que você faz o curso o AFF Você aprende a saltar, eu fiz esse curso, é legal Mas então você está saltando com o cara E tem que sair do avião, é uma parte perigosinha Você não pode ficar para dentro Com o teu pezinho no firme Por quê? Porque o cara tá mais pra dentro ainda ele tem que ficar na verada E como eu tô na frente, tô voando aqui já. Nossa, cara, que delícia. Aí, cara, eu falei, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, cara. Ai, pai, vem aqui. Uma prece sinceríssima. Sinceríssima. Porque você sente, parece que a resposta vem logo. E eu converso, Mestre, eu queria pedir uma coisa. O que foi, filho? Faz o paraquedas abrir, meu? Parece que vocês fossem quem dobrou? Falei, não sei, o rapaz lá embaixo nem pensei nisso, mestre. Falei, o senhor vê como, você vê né? como a gente se preocupa às vezes das coisas da hora errada. Falei, é, eu sei, mas o senhor consegue fazer ele abrir, faz ele abrir. Fala, ó, oh, geralmente abre para queda, fica tranquilo. E foi bem dobrado, mas caso ele não abrir, eu estou aqui te esperando. Não, o senhor está me esperando? Não, não quero agora conversa com o senhor. Eu quero ficar aqui, quero morrer com 100 anos, numa cama bem quentinha, dormindo assim eu ganhei na mega sena e morro aí ah, para que ganhar cara, cara atrasado hein meu vai pessoal foco vamos em frente vai e aí então você faz essa prece sincera só que quando você sai do avião e começa a cair passa o medo pessoal completamente não é que o paraquedas já abriu não está em queda livre você já está sentindo a pessoa mais poderosa que tem e, hora que, e, e como você está caindo junto com um cara que está caindo com você e, e você e ele, segundo o Einstein, não estão mudando de distância, então vocês estão em repouso um em relação ao outro? É, nós estamos viajando aqui a 200 por hora. O, a minha, o meu companheiro de carro aqui do lado, do banco, está em repouso em relação a mim. Mas nós estamos andando muito rápido, então parece que você está voando, cara. Nossa, que sensação mais deliciosa. Quando você chega lá embaixo, você esquece a promessa que você fez nessa prece na porta do avião, porque eu falei, pai, Senhor Jesus, eu nem pedi para o Augusto, que é o anjo da guarda, direto para o mestre, faz o paraquedas abrir, se ele abrir, eu nunca mais me meto nisso, eu nunca mais gasto um tostão, eu vou fazer campanha contra o paraquedismo, mentira, essa parte é mentira, mas eu não mexo mais com isso, Cara, você chega lá embaixo e você está experimentando no teu sangue a droga mais viciante que existe, que é a adrenalina. Ou oh, droga danada de ser power, porque você se sente muito bem. E você fica lá, vamos embora, vamos outro, vamos outro, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você sobe de novo, cara, no avião. Por isso, pessoal, é verdade o que eu estou contando para vocês. Essa experiência tem, tem vídeo. Mas, assim, muito cuidado com as preces, com o que vocês falam e deixam de falar, porque a gente... Faz combinados e descumpre. A gente faz coisas tão profundas e não cumpre depois. E depois acontece pela segunda vez, você vai... Ah, eu sei aquela vez, eu não estava preparado. Agora, você já sabe. Tentou, tentou de tudo. Seja é digno ali, pelo menos, de, de se comportar. Então, esse pedir tem que ter um compromisso. Eu estou fazendo a minha parte. Eu peço para a queda abrir, mas também vou lá, faço tudo que pode e, e compro equipamento e tudo bem. É igual vocês, a paraquedas é menos perigoso do que rapel, do que rafting. É, porque os dez esportes radicais mais perigosos do mundo, os 10 listados, o paraquedismo não está entre os dez. E tá rapel, está rafting, ciclismo. Ciclismo? É, porque os caras vão se atrever também a andar em cada montanha lá e tomar cada tombão. Então é só essa postura adulta espiritualmente que nós devemos tomar. Pedir dentro do possível e cumprir com o que está pedindo Saber o que está pedindo E agradecer, pessoal, é a proparoxítona da prece O que significa isso? Todas são acentuadas Isso é proparoxítona, então Agradece a qualquer coisa Já dizia Paulo de Tarso A tudo dai graças A parte boa e a parte ruim Por quê? A parte boa é porque é gostosa É agradável E a parte ruim é porque está ensinando maravilhosamente Pode perceber que na zona de conforto é bem mais complicado de é, aprender, de melhorar. Agora, quando chega a dificuldade, quando a fome aperta, o medo, você fica muito mais é, sincero nessa, nesse agradecimento ou aprende muito mais. Então, louvar, reconhecer a grandeza como filho de Deus, como alguém que está integrado no universo, que tem condição, que é amado, segue em frente. Pedir, pedir o que pode ser pedido com sinceridade, fazendo a sua parte, faça a sua parte o céu te ajuda e a parte de agradecer qualquer coisa. É claro que ninguém quer agradecer dores, mas assim, que essa dor me ensine logo o que tem que ser ensinado e vá embora. Eu agradeço a presença dessa professora amiga para me orientar, mas precisamos ter mais gratidão com a vida, com as coisas, porque gratidão faz bem para o sangue, gratidão faz bem para o coração, faz bem para o psicológico, é você concordar que você está em harmonia com o universo, eu agradeço isso por quê? Porque era a hora disso chegar, era a hora de ser assim, e eu melhoro com isso. Isso é importante pessoal, isso faz parte do que a nossa doutrina nos ensina como prece, tá bom? Mas olha que coisa bonita, que coisa interessante. A prece, principalmente, Allan Kardec nos conta, que ela tem uma função em nos ajudar a tomar melhores decisões. Você está encarnado em corpo humano... E Kardec fala, atingido o patamar evolutivo que permite ao espírito encarnar em corpos humanos, ganha ele então o livre arbítrio, ou seja, o direito de escolher, e passa assim a ser o senhor do seu próprio destino. Quando então nós não temos mais só instintos regendo, passamos a corpos humanos na encarnação e vamos tomar a decisão, nós vamos ter que escolher, e não tem outra opção. Você pode falar, eu não vou escolher Você está escolhendo não escolher Como assim? Eu não vou votar nem no candidato A Nem no candidato B Eu não vou escolher nem dos dois Você vai escolher não votar Eu não vou jantar nem ovo frito Nem salada de alface Eu escolhi não jantar Não tem como escapar do que é lei Então a escolha é sempre, todos os dias E muitas coisas E tudo que você tem na sua vida os teus familiares, as tuas dores, as companhias, os amigos, a casa, tudo foi feito por escolhas que você tomou. Escolha de pessoa que você casou, escolha do lugar onde foi morar, escolha de tudo que você pôde. E eu fiz uma escolha no passado, eu não posso fazer outra agora? Pode. O tempo todo você pode fazer escolha. Você mora numa casa e não quer mais morar lá, você escolheu, tudo bem naquela época, mas agora você já gostaria de mudar, você quer fazer... não tem nenhum problema. Escolha a outra, faz o que pode e vai passando à frente, mas admita que você é responsável pelas escolhas e apresse a oração, nos ajuda nessas escolhas, não tem outro jeito. Se nós não escolhermos, pessoal, é, tomar posse da nossa vida, a vida vai acabando escolhendo por nós e vai empurrando e as coisas vão acontecendo, não tem como... Não ser assim. A prece é a melhor resposta, eu diria, para qualquer coisa na sua vida. Por quê? Porque você vai tomar uma decisão melhor. Ela Não, não tem aquele negócio, conta até 10, conta pra, esfria a cabeça. É, a prece talvez seja esse processo, esse tempo, não 10 segundos, né, meu? Mas esse tempo em que você reflete, que você acalma, você pensa com razão, gasta um tempo, igual a mulher, né? Hoje não tem mais assim, mas o marido fala... Quer casar comigo? O futuro marido? né? A resposta tem que ser, posso pensar? Porque aí você faz uma prece, mas você pensa direitinho, bem. você escolhe. Certo. Assim as nossas decisões são mais acertadas e é importante que seja assim. E pessoal, muita coisa é rico demais nessa doutrina, mas para gente não estourar demais o tempo. Eu vi uma vez num DVD chamado Instintos, tem lá em casa? antigamente sim. Tinha, essa é a, a, via DVD, sério. Vocês lembram o que é DVD, né? né? Tem umas crianças que não sabem o que é. Eu estava fazendo uma palestra ontem, ontem, e eu falei do VHS. Né? da fita VHS. Hoje estou falando do DVD. O Rossandro sabia o que era o VHS, mas tudo bem. Aí o DVD, tava lá, é onde eu estava vendo essa pesquisa, que o ato de mentir uns para os outros é até certo ponto saudável entre seres humanos. Por quê? Porque o tempo todo nós precisamos ter jogo de cintura, nós precisamos ter respeito, carinho, é, deixar quieto algumas coisas que podem ferir e magoar. Então, é ligado a bom senso, a inteligência, o ato de você omitir algumas coisas. Mas eu não estou dizendo que ah, eu não minto, eu omito, né? Eu não me. É, quer falar o que você quiser falar, pode falar, cara. É tudo mentira. Porque você mente sim. Você mente às vezes para o patrão, você mente às vezes para agradar uma pessoa e não é errado em si. O errado é aquela mentira interesseira. Você mentiu porque você queria ir num lugar que a sua mãe não podia saber, você mentiu para a esposa, você mentiu para o filho por uma coisa assim que é errada. Agora se eu chego num lugar, e estou fazendo uma festa de aniversário, como aconteceu, e uma madrinha chega lá trazendo um presente para mim, que eu percebi que foi um esforço enorme para ela comprar aquilo, era caro, não precisava nem ter feito aquilo, puxa, mesmo que eu falei, ai cara, eu não gosto muito dessa cor, eu não posso falar isso, então essa sinceridade desnecessária nos machucaria, e digo isso por quê? Porque com Deus, pessoal, não tem sentido fazer isso. E por que você falou do DVD? Porque lá tinha uma pesquisa que provava isso para nós. Crianças pequenas, sei lá, cinco anos, era o, o Rickertal já tá velhinho já para fazer essa pesquisa, entre 5 a 8 anos, eram levadas numa sala de um médico e ficavam assim, de costas para uma mesa que tinha um brinquedo coberto de, com um lençol. Essa criança então estava lá e a auxiliar desse médico levava essa pela sala e falava para ela: Olha, fica sentada aqui um pouquinho. A tia vai numa outra sala, só dá um recado, eu já volto. Mas eu já vou ligar aqui atrás de você, nessa mesa, um brinquedo e você só pode brincar na hora que a tia voltar. Mas enquanto a tia não volta, você não pode nem olhar para esse brinquedo. Você entendeu? A criança, entendi. Só que o muito legal é que, assim, a mesa estava aqui, a criança de costa, e aqui na frente tinha, tipo, aqueles vidros que só dá para ver de lá para cá. E estavam os pais da criança do outro lado com o médico. o auxiliar entrava, então, a criança ficava sentada de frente para os pais, que ele, ele nem imaginava, era uma criança, nem adulto, porque não daria para ver nada. E, então, ela fica ali quietinha. E a mulher, então, tira o pano de cima e liga um ferrorama, Aquele trenzinho aqui, e a criança sabe que não pode nem olhar para trás. A hora que a batida da porta soava, era o tempo que o médico ligava um cronômetro para marcar em quanto tempo ela olharia para o brinquedo. Então, bate a porta lá, a criança sai. Ah, ele, ele olhou em cinco segundos. Bom tempo do seu filho. Dava um tempinho, então, agora volta lá, ele dizia para a secretária e pergunta para ele se ele olhou. Ah, essa parte era muito boa, porque não, eles eram muito dissimulados, cara. Aí chegava lá, oi, oi tudo bem? Você olhou pro o brinquedo? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ah, então pode virar e brincar. Ah, tá bom. Virava e brincava, em paz. Ele não fala assim, ah, não posso brincar porque eu olhei. O que, que o médico queria dizer? Esse discernimento pessoal tem que ter. No, daquela, aquela criança que não olhasse ou ficasse assim muito chorosa, falar, aí, esse menino pode ter problema de relacionamento. Por quê? Porque ele olha, porque sabe, esse negócio pode me machucar, esse negócio pode me ferir, ou eu tenho curiosidade, por que eu não posso olhar? Não vou, não, não vou nem relar, meu. Só vou dar uma olhadinha. E você... Faz isso, só que essa mentira para a pessoa é porque assim, o que eu fiz não tem problema, ela está me pedindo um exagero, eu tenho o meu interesse de olhar, não vou brincar, se ela falasse não mexe, a criança mexesse se falasse que não mexeu, era outra conversa, isso é tratado lá no assunto, é o discernimento, a pessoa chegou então com um negócio para você, você fala, ah, oh, muito obrigado, Foi... gostou, gostei, mas já tinha chegado um outro antes, alguma coisa da sua vida que você sabe relacionar, mas quando você for fazer as suas preces, entrar em contato com a divindade, não adianta mentir, se você é fumante, por exemplo, não fala assim, senhor, me ajuda a parar, eu quero parar de fumar, ah, não quer filho, não é isso, você tem que falar, senhor, puxa, eu, eu me viciei, e viciei no cigarro. Olha que bancada, meu. Agora tá fogo de parar. Tem alguma coisa que eu possa sei lá, encontrar algum curso, algum adesivo? Pois porque eu tô com desejo de parar de fumar, eu não estou conseguindo muito. Esse pedido já é mais sincero. Ele admite o vício. Ele admite que ele ele se envolveu. Ele não vai jogar culpa em ninguém. Aí você consegue talvez ter esta ajuda, ter essa resposta. Olha o exemplo de Jesus, pessoal. Como encontramos na Bíblia esse comportamento Marcos capítulo 1 diz assim Tendo-se levantado alta madrugada, saiu Jesus Foi para um lugar deserto e ali orava Levantou de madrugada para orar Agora é Mateus 14 E despedidas as multidões, subiu calmamente a fim de orar, Subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo à tarde, lá ainda estava Jesus só Passou sua tarde orando a Deus. Lucas capítulo 6. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passava a noite toda orando a Deus. Eu fico pensando, é que não vai dar tempo. Mas a, ah, eu não sei o que, que um Cristo fala com Deus. Vocês desconfiam? Quando Jesus vai orar, o que, que ele está falando? E o que, que, que significa isso? Porque, pensa bem, eu vou orar a Deus no meu quarto. Porque porque não, não sei sair do meu corpo... Quando muito eu estou dormindo, mas eu faço lá. Agora, um Cristo, cara, um Cristo se desdobra, deixa o corpo ali quietinho e vai para a sala de Deus, falar pessoalmente. O que significa ele fazer essas preces? Talvez o, que, o máximo que eu conseguir chegar é assim: acho que ele está dando exemplo para nós. Deve ser o mais perto. Porque se eu falar, não, não, vamos pensar bem. Ele está lá se abastecendo de uma energia. Um Cristo precisaria disso, meu. Poxa, eu pego essa energia hora que eu quiser, não tem que pegar uma prece para... Oh, Peraí, só mais um pouquinho, vou carregar minha bateria aqui e volto. Não. Outra coisa, ele está pegando um conselho com Deus, será? Oh, pai, o que, que eu faço aqui? Não há dúvida na ação de um Cristo. Eu não sei o que ele fazia, mas ele fez. E ele ficou lá. Uma outra alternativa que eu encontrei e falo, é que assim, faz bem para o corpo físico a prece. Essa relação, esse pedido... As células ficam boas, não pode ser que Jesus estava ajudando o corpo próprio dele, fazendo assim, encarnado. Mas ainda assim é tão vago, é tão bobo. Mas ele fez isso, então, serviria de exemplo. E as palavras dele sobre a própria prece, sobre o próprio ato que ele está fazendo, olha que coisa profunda. Quando orar, disse, para todos nós, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens, não é para fazer digo vos que já receberam a sua recompensa quando quiseres orar, entre para o vosso quarto e fechada a porta, ora em vosso pai em secreto e o vosso pai que vê o que se passa em secreto vos dará recompensa. Não se preocupe, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, pois não é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes mesmo de lhe pedir." Olha que sensato. Imagina se você tem um filho e você está vendo o seu filho que está entrando numa enrascada. E não é culpa dele. Ele está ali andando e pisou num, num daqueles ralos que é, é muito espaçado, os ferrinhos. E o perninha dele enfiou lá e ele está ali. Vamos imaginar que ele está tentando de tudo para tirar aquela perninha e você está olhando. Você fica parado olhando? Não, você vai lá. Peraí, peraí, peraí, aí, eu, quero... eu, eu vou te ajudar. Ou então você fica, não. Enquanto ele não me pedir... Não, não, não compare Deus conosco, pessoal. Não foi Deus que fez a gente a imagem e semelhança dEle. Não nós que estamos fazendo Ele a nossa imagem e semelhança. Ele, ele não é vingativo, ele não é bobo assim. Ele não fica esperando magoado. que, que... Então Ele não, não precisa pedir nada. Mas mas precisa fazer a prece. É uma maneira então de receber a dádiva, de se colocar, de se pôr à disposição disso. E pessoal, na doutrina espírita... Ele conta que três coisas nós podemos fazer e sempre obter por causa da prece. Muitas vezes nós vamos pedir coisas que não vai dar para ser atendido, vai ficar frustrado, acha que prece não funciona, porque também só foi pedir na hora que precisava muito daquilo e não deu certo. Mas três coisas eles falam que nós podemos pedir, que sempre receberemos, que é coragem, paciência e resignação. Sempre que você pedir isto, notem que você está pedindo uma força, uma virtude, que te ajude a desempenhar um trabalho. Eu vou contar uma coisa que o meu rico fazia, ele não faz mais isso hoje, mas eu vou contar. Porque ele também está crescendo. Eu achava num princípio que eu podia na minha prece falar uma coisa para Deus, escondendo e disfarçando, achando que ele não ia perceber no meu íntimo, isso caiu por terra. Porque, graças a Deus, os filhos vêm para ensinar os pais em muitas coisas. E uma coisa que o Henrique me ensinou é que como eu era ingênuo em relação aos meus pais. Como eu achava que eu estava fazendo uma coisa super disfarçada e eles estão sabendo de tudo. O Henrique, a brincadeira que ele mais gostava durante muito tempo era esconde-esconde. Que alguns chamam de pique-esconde. Acho que é esconde-esconde, não é certo? Esconde-esconde. E ele não gosta de bater cara. Eu que tenho que bater cara. Batacara é chato, né? Você fica lá contando, a hora que você sai, tá todo mundo ali já pronto pra bater no pique e você voltar a bater cara. Mas assim, mesmo que eu achasse ele, eu sempre achava, eu que batia cara. Não, não, não, não importava. Então eu tava lá contando, ah, lá vou eu, lá vou eu. Ai, quase que esse negócio aqui dá certo. Pena que ele não vai. Cara, o Rick se escondia atrás de um negócio assim, ó. Uma vez ele pegou um cabo de vassoura, cara. Pois aqui assim. Eu falei, cara, meu filho tem problema mental. <risos> e eu achava que ele era o Emmanuel reencarnado, cara. Eu juro que eu achei, quem vai vir, irmão, será? A Patrícia estava grávida, porque era Emmanuel. Será que o Dr. Bezerra também é um médico na família, hein? Hum. Ou será que vem o Kardec? E de repente vem um moleque que se esconde aqui, eu falo pro senhor, desculpa tudo que eu falei. Eu falei, não é possível, cara. Eu tinha um amigo, tem uma amiga psicóloga, a Gisele. ele. Falei, hoje oh, cara, o Henrique está com um problema, eu estou brincando esconde-esconde, ele se esconde assim atrás de um negócio que eu sei que ele, é. ele é magro, mas ele é orelhudo, então dá para ver, eu falei, teve, teve outra que é pior, ele pegou o lençol, pulou na câmera, jogou o lençol em cima, eu falei, cara, você acha que eu não tô vendo o relevo, moleque? aí eu batia nele com cinta, não, mentira, essa parte é mentira, Pô, pode esquecer o seu advogadinho de é, que quer é me processar, não, eu nunca bati no Henrique, pergunta para ele, e eu falava, cara, eu fazia isso, meu, e o pior, pessoal, nós fazemos isso, encarnações sucessivas, encarnações com Deus, você está tentando esconder de Deus o seu interesse nisso? Você está olhando para a menina, cara, ser é casados. não faça isso, você está há muito tempo chamando a atenção, igual Raul Seixas fala, é que tá bandeira demais, meu filho, Tá dando bandeira demais. Então, por favor, pessoal, vamos tentar nos portar para o nosso benefício, para a nossa felicidade, de uma maneira de um filho amoroso e adulto. E quando eu falei com essa psicóloga, ela falou, não, as crianças às vezes fecham os olhos e acham que estão invisíveis. Eu falei, sério? Então, há chances dele ser humano? Que o cara estava batendo naquela tecla. Ele não, não há chance de ser hermano Mas tudo bem, pessoal mas é um menino que está se esforçando para evoluir como todos nós, mas então tudo isso que mostra assim é realmente, parece que eu, eu noto para ir encerrar pessoal poxa, aqui tô gostoso de falar disso, ficar aqui com vocês mas vamos lá eu tenho uma cliente, tive, já faz tempo que eu não a vejo que ela rezava três terços por dia e ela rezava isso e quando eu fiquei eu vi, eu fiquei pasmo, e quando eu fico pasmo eu faço ó oh! Eu vou fazer ela falar, ó, hora que ela rezava, e vocês façam esse pasmo comigo. Ela rezava três terços durante as três novelas da Globo. Pasmem. Ó, oh, exatamente. Falei, o quê? Que hora que a senhora faz? a... Fazendo a prece, rezendo o texto, assistindo novela. Falei, uma na das seis, uma na das sete e uma das oito? É. Falo, cara, será que vale? Será que tem sentido? E, ó, pessoal, vocês podem procurar na família, não deve estar muito longe de vocês encontrar pessoas assim. Não tem nenhum problema, pessoal, fazer. Deus não está baguado ou bravo. Só que assim, a prece não é para convencer Deus a defender a tua causa. A prece não é para ficar repetindo, falando, falando, falando, até falar, ah, tá bom, meu, tá bom, vai, vai, pode ir, pode ir como um filho faz, não é, a prece é para você se direcionar, se encher de coragem, de paciência e resignação e tomar atitude correta, quem não faz prece, está desamparado por Deus, não, ele só não está buscando uma informação, uma, in, uma intuição, um conforto, uma fé, é isso só, eu não sei o que a Madre Teresa estava brincando, quase certeza que não, mas perguntaram para ela, senhora Madre Teresa, sim, a senhora acha importante a prece? Sim, muito importante, eu faço prece diariamente Ah é? Como é que a senhora faz a prece? Como é que a senhora fala? A senhora conversa? Eu, falo, é, eu converso com Deus, o que, é que a senhora fala para ele? Reporta repórter é fogo, né? Vai receber uma resposta Ela falou, eu não falo nada para Deus Eu só escuto Deus É E o que, que ele fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só me escuta Que resposta, hein? vai mexer com esse tipo de espírito elevado não é grosseiro é amoroso e sincero é capaz dela chegar lá sentar e ficar pensando na vida nos problemas relatando a prece para esse tipo de ser como eu falei cristo eu não imagino o que, que é ele não deve pedir nada ele não deve agradecer nada ele não deve louvar nada porque já está tudo tão tão integrado sei lá mas aqui a nossa prece que é o sentido da nossa melhoria, tem que ser feita. E hoje de manhã, pessoal, como sempre, na minha prece, eu não fui um que levantou a mão, mas levantaria sem nenhum problema, nenhuma culpa, eu falei, eu sei que hoje vai ser uma palestra da prece, e eu vou pedir, Senhor, para o Senhor, deixar hoje, à noite, para que aqueles que fizeram, e os que não fizeram a prece, um bilhetinho, um cartão, que só vai dar para abrir, em particular com o senhor na hora que eles forem fazer a prece e se eles não fizerem não vão querer abrir o cartão e vai estar escrito uma única palavra lá que vai ser coragem paciência ou resignação coragem para enfrentar esse mundo como ele está onde alguém faz uma guerra nessa altura do campeonato e faz o que estrago o que faz alguém ter coragem de sair para trabalhar como dentista numa boca onde está infestado de covidianos por aí coragem para estar tá no pelotão de frente de pessoas que estão atendendo pessoas com perigos e riscos mas estão ali por alguma causa maior do que elas paciência para ver que aquele menino que se escondia atrás do cabo de vassoura já tem 11 anos e já está começando com algumas coisas de adolescentes para perceber que talvez, nunca aconteça isso, mas que aquele menino tão bonzinho, um aborrecente, insuportável. Paciência, porque você foi tão bem assim, tá? E vai passar, a fase passa, tudo passa nessa vida. Paciência, porque a paciência é esperar que as coisas mudem, quando já não temos mais o que fazer. Mas e quando elas não mudam? Resignação, pessoal. Para ouvir do médico falar, fiz o que pude. Não vai morrer, mas não vai conseguir mais andar. O acidente foi muito grave, vai ficar na cadeira de roda. E você fala, tá bom, doutor, muito obrigado. E não criar um processo de culpar o médico para tentar se sentir. Resignação para ser feliz e aceitar, mesmo não dando para mudar a situação. Nem que passe muito tempo, mas feliz e agradecido, porque assim será a vontade do nosso pai e assim é a resignação. Aceitação daquilo que lhe contrariou com felicidade, com alegria. É mais fácil quando estamos todo mundo bem, é mais difícil quando tudo contrariou, mas não é impossível. Um homem rico, bonito e inteligente não é mais feliz do que um feio, pobre, com dificuldade para aprender. E isso tudo é a nossa decisão, a nossa opção. Então, à noite, pessoal, no dia de hoje, amanhã não precisa fazer mais. Hoje é o dia internacional da prece, o dia mundial da prece. E que importa? Mas já que a gente gosta tanto de datas, vamos lá, antes da meia-noite, vai para o quarto, faz uma prece para Deus, pede para Ele o que você acha melhor e vê qual palavra que dá mais certo. Se é coragem para fazer o que você tem que fazer, admitir e assumir, paciência ou resignação. Todos os nossos problemas se encaixam numa dessas três virtudes que Allan Kardec diz que é 100% oferecida ao homem quando pedido com sinceridade. E para a gente ir embora então pessoal, sempre vou deixar aqui um pensamento, eu acho muito bacana, esse pensamento de Alta de Souza que está no livro Parnaso de Alentúmulo é uma, um pensamento, uma poesia muito, muito bonita Porque mostra que nós temos o poder da prece É um recurso oferecido ao ser humano que ele se conecta diretamente com Deus Como Giordano Bruno falava O homem não precisa de intermediários para falar com Deus Eu não preciso falar com um padre para ir falar com Deus Eu não preciso falar com Chico Xavier para falar com Deus Eu não preciso ir no túmulo do Kardec e largar um bilhete para falar com Deus Não, Eu falo diretamente com meu pai do meu jeito, como eu posso e como eu sei, como eu quero. E, e todo mundo tem o mesmo direito. E não precisa falar português, não precisa nem falar. Basta pensar, basta se envolver e será atendido. Porque Deus nos ama e nos quer bem. Olha o nível dessa questão. Se chama Mensagem Fraterna, Alta de Souza Meu irmão, tuas preces mais singelas... São ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado Ante o silêncio da força que interpelas Volve, volte ao teu templo interno abandonado A maior entre todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas Hão de fazer-te alegre e deslumbrado ouça o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação compreenderás então essa dor que te domina numa linguagem pura e peregrina a voz de Deus que fala em nosso coração a Alta de Souza pelas sagradas mãos de Chico Xavier a prece Ainda assim é uma escolha, ela nos ajuda a escolher melhor, mas ela também respeita a lei de liberdade. Se não quiserem fazer, boa noite, amanhã Deus está pronto para mais um dia e a gente conversa com Ele quando a gente quiser. Pessoal, muito obrigado, retornem nas próximas quartas-feiras, vai ter sexta-feira agora também que o Ivair está reorganizando, né vai Que dia que vai ser a nossa? Dia 6? Primeiro de abril, mas é verdade, não é mentira. Primeiro de abril, sexta-feira, lá no outro, né, ir. Venham lá, pessoal, vou estar fazendo uma palestra ali, a gente vai estar reorganizando. E obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Passe normal, né, pessoal? Então isso aqui, vai ter essas cadeiras aqui para o passe. Vamos fazer a nossa prece final aqui, agradecendo a Deus. E... Fiquem depois sentados nos lugares aqueles que querem o Paz, um organizador da casa vai chamando vocês e vamos fazer, tá bom? E no passe é isso também pessoal, abre o coração para receber o que foi dito, o que foi oferecido agora pela espiritualidade Senhor Jesus, Mestre e Governador do nosso planeta, bom Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo, né? O Senhor sabe já há muito tempo. E o que nós podemos fazer, Senhor, nesse momento, a não ser emitir nossas vibrações de paz, nossas vibrações de compreensão? E queremos fazer isso, Mestre. Nesse momento, é claro que somos tão necessitados de seu amor e sua compreensão. Mas nesse primeiro momento, gostaríamos de oferecer nossa alegria. Nossa satisfação por estarmos tão longe assim desta guerra. Nossa oportunidade de termos pessoas que nos amam, que nos protegem. Nossos pais, irmãos, mães, avós. Mas queremos enviar, Senhor Jesus, a essas pessoas que sofrem, que estão sofrendo na Ucrânia. Para receber um pouco do nosso trabalho em vibrações. Para que se confortem, para que se encorajem para que tenham uma fé e a esperança que tudo vai passar e vai acabar tudo bem. Mas aquilo, Mestre, que está ao nosso alcance, que eu posso fazer como uma doação, como uma conversa, como uma ajuda, me mostre, Senhor, e me faça estar atento. Porque fazendo o bem, eu recebo o bem. E talvez nem precise mais pedir tanto quanto eu peço. Todos os que vieram no centro hoje, Mestre, que estão aqui presencialmente, Ajude-os a receber o que procuram, ajude-os a entender o caminho, a ver por onde é a atitude correta Para fazer o que precisa ser feito e viverem mais satisfeitos Pedimos o seu amor, Senhor, todos os dias E no dia de hoje, especial da prece, nos mostre que a doutrina espírita nos ensina assim como orar Como agradecer, como pedir, como louvar e queremos ser cada vez melhores, Senhor, através das orientações que nos conectam pela prece e através das boas escolhas, das atitudes que tomamos no nosso dia a dia. Pedimos paz, Senhor, no mundo, praticando a paz. Eu quero que as coisas aconteçam, Mestre, de acordo com aquilo que eu faça. Mostre-me essa realidade e me faça-se veículo de sua vontade, Senhor, que é o que eu tenho pedido e tentado todos os dias. Obrigado, Maria, Mãe Amada, que cuida de nós. Obrigado, Deus, nosso Pai Criador, que criou a vida, nos deu de presente e deixou a felicidade à nossa conta, à nossa escolha. Mas muito obrigado a todos os Espíritos desta casa. Peço que abençoe agora também os aplicadores de passe, que sejam eles veículos da energia que vem do alto. Passe por nós e cheguem aos irmãos necessitados, reequilibrando reabastecendo, reencorajando. Obrigado a todos que assim seja. Maravilha, pessoal.